Muito bom dia a vocês que nos acompanham, os Rio Mafra Mix. Hoje nós estamos aqui na Loja Leve com a Ju e claro que quando a gente está por aqui com o microfone empunhado, quer dizer o quê? Que tem novidades e com toda certeza a autoridade no assunto é essa menina aqui, a nossa gerente, Aju. Ju. Bom dia. Bom dia, Márcio, e bom dia a todos. Vamos entrar aqui dentro da Loja Leve para mim mostrar a coleção nova, meia estação que chegou para vocês. Vem comigo. Chegou muita coleção nova, peças de meia estação aqui que a Cris está separando alguns modelinhos, pessoal, tem do tamanho P, do tamanho juvenil até o tamanho plus size que vocês encontram aqui na Lojas Leves. Pusas de lã de várias marcas, vários modelinhos, vários tecidos. E o mais legal, Marcio, é que dá para fazer parceladinho no crediário próprio da Leve sem juros. É muito bom, é muito facilitado, é só você trazer o comprovante de renda, o comprovante de residência e os documentos pessoais que você garante o um crediário e faz parcelado sem juros essas peças meia estação, blusas de lã, tem umas calças em courino também, que é qualidade, conforto e modernidade, Márcio. Show, não é? Ofertas, prazo e vantagens, foi o que a gente falou Exatamente. no início. Exatamente. E lembrando que hoje é o último dia do BBB na Lojas Leve. Também tem todos os nossos produtos de verão, estão com 50% de desconto. Vem para Lojas Leve aproveitar. Agora, Márcia, eu quero mostrar um tênis para vocês, que é referência aqui na Lojas Leve, que são os tênis da Skechers, um tênis recomendado pelos médicos. Aqui na Lojas Leve, vem muito cliente procurar esse tênis da Skechers, com atestada ali, aquela observação, tênis da Skechers. Então são esses modelinhos que tem muita coleção nova, qualidade de vida, aqui na Lojas Leve vocês encontram tanto feminino quanto masculino também. Olha só, são os... tem tênis da Skechers do tamanho 34 até o tamanho 47 pessoal, é isso mesmo. Aqui em Mafra tem uma dificuldade de encontrar tênis maiores. Então aqui na Lojas Leve vocês encontram tênis da Skechers até o tamanho 47. E tem muitos mais modelinhos, né? Tem esse modelo sem cadarço, que é aquele modelinho mais casual. Você pode estar tá usando com uma bermuda jeans, que fica super moderno. Também tem o modelo masculino, né? Que é sem o cadarço aqui na Loja Zé, olha só. E várias, várias cores, vocês encontram vários modelinhos. É tanto para caminhada, para academia, para você usar dia a dia também, Márcio. Olha só, continuando, agora tá voltando aquele joguinho de bola, né Márcio? Me conta, como é que tá o jogo, Márcio? Olha, o preparo físico que a gente está, o jogo está valendo. Para quem gosta e para quem compra um tênis legal aqui, é, na leve e aí assim o bate-bola fica mais leve. Exatamente, olha só pessoal, chegou chuteira. Tá chegando vários modelinhos da Nike, da Umbro, da Adidas. Olha só, este modelo, que modelo maravilhoso. Olha, pra você que gosta de jogar bola não precisa nem saber jogar bastante com uma chuteira dessa. Praticamente joga sozinha, né? Também tem este modelinho da Umbro. Agora o pessoal está voltando a fazer exercício e eu sei que aqui em Mafra o pessoal gosta muito de jogar bola. tem então, na loja Zev você encontra chuteira a partir de R$ 89,99 à vista. Super em conta, várias marcas, vários modelos. Tem no tamanho juvenil também, tem feminino, eu sei com a mulherada também ultimamente... Então, maioria jogando bola, você encontra juvenil, masculino e também feminino aqui na Lojas Leve, Márcio. Legal, então, olha aí, ajuda eu todo o recado legal com vocês. Você quer fazer aí seu bate-bola, final de expediente. Bate-bola bem leve, claro, é com tênis aqui da Leve. Vocês viram só essas marcas aqui, essa qualidade. Já sai de 1 a 0 para o seu time, com toda certeza, Ju. Exatamente, já sai ali com um gol a mais, só de você comprar uma chuteira aqui na Lojas Leve e fazer parcelado sem juros no crediário, nos cartões de crédito também. E à vista, nossa loja tem uma porcentagem muito grande de desconto. Então é só você vir aproveitar, Márcio. Legal, começar uma quinta-feira muito legal, é aqui na Leve com toda a certeza, com todas essas novidades, essa simpatia, essa tranquilidade da Ju e toda a equipe de vendas à disposição, no comando do Pedro. A Leve, a Leve você conhece, né? Centro aqui de Mafra, em frente às praças dos bancos, onde você faz aquele negócio diferenciado, porque aqui tudo é possível. Porque só a Leve tem, só a Leve faz! Legal, obrigado. Está aí o recado dado para vocês que estão conosco, nos acompanhando no Rio Mafra Mix e Lojas Leve.